Difícil de esconder, mais complicado ainda é acabar com ela. Mas se não teve jeito e você ficou com aquela barriguinha, atenção agora nas dicas para acabar com a gordura abdominal. Atividade física é importante para reduzir a barriguinha, mas nós vamos falar aqui sobre o hábito alimentar. E não vamos falar para você fechar a boca, não, pelo contrário. Vamos falar para você comer, mas comer os alimentos certos, que vão te ajudar a emagrecer o arroz integral. Tem muito mais fibras e minerais que o arroz comum. E o peixe? É rico em ômega 3, bom a mente e com pouca gordura ruim. A granola é sinônimo de energia e equilibra o nível de açúcar no sangue. A maçã tem pouca caloria e muita fibra. A nutricionista tem mais opções. Quase 80% do nosso corpo é composto de água, ela é termogênica, principalmente a água gelada, porque ela ativa o metabolismo e tudo que ativa o metabolismo ajuda a perder a barriguinha. Outro alimento que a gente pode citar é o chá verde. O chá verde, ele tem, contém catecolaminas e catequinas. Essas duas, esses dois compostos, eles ajudam, eles são termogênicos e estimula principalmente a perda da gordura abdominal. O gengibre, ele, ele é termogênico. Por ser diurético e anti-inflamatório, ele ajuda também a perder a famosa celulite.